Fala aí, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal do Luque Martins e vamos pro vídeo de hoje! notícia bombástica, galera, a ESA, né, que é uma empresa aí, que é Entertainment Software Association, ela veio a público informando que a E3 desse ano foi cancelada, então o evento, ele foi cancelado, não vai ter mais esse ano de 2023, infelizmente. A E3 foi um evento que marcou aí um dos games, né, sempre trazendo jogos de qualidade, todo mundo, toda vez que a E3 vinha e acontecia, né, lá em Los Angeles, ela puxava uma grande massa de gamers e muita gente na internet também, que não podia estar tá lá, acompanhava. Inclusive muitos gamers do, do Brasil, eles iam para para E3 para gravar conteúdo lá e tudo. E aí esse ano, infelizmente, não vai rolar, né? A ESA ela veio a público informar que não teve interesse associado, né? Suficiente para que a E3 venha acontecer esse ano, né? Então fica a notícia triste aí, né? O fim da E3 aí. Eu acho que não vai ser o fim para sempre, mas esse ano, infelizmente... Não vai acontecer. Esse evento ele acontecer entre os dias 13 e 16 de junho no Los Angeles Convention Center, né? E ele acabou sendo cancelado. Então, infelizmente, não vai ter mais esse ano. E eles vieram por e-mail confirmar. E quem confirmou isso foi o site da IGN. E após a publicação original que a ESA emitiu, galera, a seguinte declaração pública de Kylie Marston Kish, né? que é o vice-presidente global de jogos da rede Pop. ele veio a público informar. Ele disse o seguinte, esta foi uma decisão difícil por causa de todo o esforço que nós e nossos parceiros colocamos para fazer esse evento acontecer, mas tivemos que fazer o que é certo com a indústria e o que é certo para a E3. Agradecemos e entendemos que as empresas interessadas não teriam demos jogáveis prontas e que os desafios de recursos tornaram a E3 em junho um obstáculo que eles não conseguiram superar. Para aqueles que se comprometeram com a E3 de 2023, lamentamos não poder apresentar a vitrine que vocês merecem e que vocês esperam das experiências dos eventos da Red Bull, né? Então, vamos aguardar aí para ver se nos próximos anos a E3 vai estar tá voltando aí cada vez mais forte, né? E, infelizmente esse ano não vai rolar. Valeu. Vamos para a próxima notícia. É, vai sair o novo Tekken 8, né? Concorrente direto aí do Street Fighter. Eu já tô ansiosão para esse jogo. Eu sou fã dos jogos do Tekken. Jogos de luta. Quem não lembra de jogar aquele Tekken no Play 1, né? Todo quadradão. Que tinha o capoeira. Chama de capoeirista, né? Mas ele tem um nome, na verdade. Se não me engano, é Edge, o lutador e vários outros personagens icônicos, né? Esse é um jogo muito famoso aí, que a galera compete bastante aí, mundo afora. Tem muita gente que estuda o jogo a fundo, vai estudar os combos do jogo para aprender e para jogar né, é, suas estratégias ali em campeonatos e até fazer uma grana com isso, né? Tem muita gente aí famosa. Aí. Inclusive, no Brasil, tem bons jogadores aí de Tekken, tanto como Street Fighter, né? E, na verdade, tá saindo aí alguns vídeos aí Mostrando um pouco como é esses golpes aí. E tá rolando um novo sistema, né? Que chamam de Head System. É um novo sistema aí que eles estão implementando no jogo. Onde vão ter novos combos, né? E um novo sistema aí de ataque e defesa. Então, tô ansiosão pra ver esse jogo rolando aí. Então, vamos aguardar. Porque esse jogo vai ser fantástico, beleza? E por último, eu queria comentar sobre um tema que eu venho pensando muito ultimamente que é sobre zerar videogames, né? Zerar jogos, jogos para computador ou para videogame, né? No caso, Playstation, Xbox, Nintendo, seja o que você gostar aí, na verdade, né? Então, o que é que eu tenho pensado, cara? Na verdade, é, às vezes a gente começa a jogar um jogo... Só pelo hype, pelo que a gente vê ali a galera comentando na internet E eu penso assim, muitas vezes não é o jogo que a gente quer jogar na verdade A gente só tá jogando porque a gente viu um youtuber famoso comentando sobre o jogo A gente vai lá, baixa e se força a jogar aquele jogo E muitas vezes não é o que a gente quer jogar Então hoje eu pra mim, eu penso naquele feeling né O que é que eu quero consumir agora? O que é que eu quero jogar agora né Então hoje eu busco mais esse filme interior meu né do que eu quero jogar e eu tenho me satisfeito muito mais do que ah, só ir na vibe do que a galera comenta aí na internet. Vários novos lançamentos saindo aí como Hogwarts Legacy, né? Como o novo The Last of Us para Novo não, na verdade já tem muitos anos que tá aí no Playstation e saiu agora para computador, inclusive falando que veio muito bugado, né? Então se a gente ficar só indo no hype do que youtubers, essa galera aí que ganha dinheiro em cima de videogame, né? para falar o que tá no hype... É, se a gente pegar só para jogar esse, esses jogos aí, a gente pode acabar se frustrando, né? Quando na verdade tem uma imensa gama de jogos mais antigos. Pode ser tipo assim, um jogo não tão antigo, vamos supor um jogo de 2020, que eu acho que não é antigo, né? Um jogo de 2018. Hoje ele tá muito mais atualizado do que... Na época de lançamento Então eu tenho buscado jogar esses jogos Que já teve patch de correção Já está atualizado Já teve um tempo lançado já, E aí eles tiveram um tempo Para aplicar correções né? E aí eu tenho buscado jogar mais esses jogos E eu tenho me divertido bastante O último jogo que eu peguei para jogar agora Foi o Shadow of Mordor né? Eu já tinha jogado um tempo atrás, mas não peguei pra zerar 100%. E agora eu tô fazendo tudo, né? As missões dos Orcs. Pô, o jogo é muito legal. E esse jogo, ele teve algumas atualizações depois, né? Depois que ele lançou. E aí eu peguei agora pra jogar. Se não me engano, é a edição definitiva. E tá muito legal. Então, eu recomendo vocês aí, sempre que vocês quiserem jogar um jogo, pesquisem direitinho, vejam se ele tá atualizado, se ele não lançou com problemas, né? Então, o melhor é sempre a gente aguardar, o jogo já está... É devidamente portado, seja ou pro videogame ou pro computador, né? Ultimamente aí muitos jogos estão saindo completamente cagados aí. E eu culpo diretamente a indústria, as empresas aí, que elas não ligam, né? Muitas vezes eles têm prazos curtos para entregar e aí acaba que entrega o jogo ali sem o jogo tá polido, então o jogo às vezes pode vir com muitos bugs. Então minha dica é, joguem jogos... Normalmente assim, peguem jogo de... Pelo menos seis meses pra trás, ou um ano. Segundo a minha experiência atual, eu tô achando muito melhor. não só ir no hype do que a galera tá falando, sacou? Jogar vários jogos aí que já estão há um bom tempo no mercado. E esses jogos já estão bem polidos, valeu? Então, galera, eu sou o Luque Martins, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse meu canal é novo né, eu tô postando um vídeo por dia aí, me dedicando bastante aí aos vídeos, então eu espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo que tá saindo, aos pouquinhos eu vou melhorando aí, né, a questão de dicção, questão de costume de falar com a câmera, né, eu nunca tive esse costume, mas a gente tenta, né, eu espero que vocês tenham gostado aí das notícias de hoje, um abraço a todo mundo aí, e se você curtiu esse vídeo aí, comenta, se inscreve aí para dar aquela moral, valeu? E eu vou estar sempre trazendo aí notícias sobre videogame e sobre as coisas que eu amo, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre tatuagem também aqui, né? Que eu sou tatuador, como vocês podem ver aí atrás, tem algumas artes aí, alguns desenhos, né? É... E é isso, valeu? É... Fiquem com Deus, tamo juntão aí, um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo.